Xanluca te invitou, a ver se... Si... Hombre! Hombre! <risos> Tudo bem? Tudo ótimo! Que bom! Prazer estar com você aqui, Xanluca! Prazer meu! Tá chegando da praia? Hoje, é, é, nesses últimos dias... é a cidade do Rio de Janeiro parece mais de estar em Londres, muita chuva, ontem tivemos um dia bonito, hoje de novo muita chuva, mas é, foi na praia e depois agora tivemos é, uma resenha com os amigos, um amigo de São Paulo, o um colega, um amigo, uma amiga, fomos tomar uma cervejinha, que sexta-feira sexta a gente fala que sexto. sextou, começou sexta-feira. É então, é como de praxe, a gente, é, respeitando as tradições, já entramos no espírito do final de semana. É, essas são coisas que não pode se perder nunca. O pit é, é, é esse espírito, tem, temos que ter essa filosofia. É, é verdade. No um esporte alegre e sério também. Bom, jean Lucas, para mim, como te falava, é um prazer estar aqui com você e contar ao pessoal que, que está se unindo que bom que eu te conheci já tem 10 anos quase e que foi muito importante porque estava começando, estava descobrindo o BIS Tênis e aí você deu umas dicas que para mim foram muito importantes, muito boas para continuar e para trabalhar, que você sabe que Hoje no Brasil o esporte explodiu, pode se separar assim, mas fora de lá, na Europa é difícil o trabalho, então tem que ter muita voluntade. E bom, e então saber que você estava lá foi importante para mim. jean o que eu queria para o pessoal aqui é que você nos dê uma ideia de como foi a sua vinda para o Brasil. É, com o beach tennis eu sei algumas coisas mas a história real curta mas olha muita gente brinca falando aqui quando começa a falar do beach tennis eu falo muito é que às vezes uma hora é muito a live com o Luca é muito tempo é, é normal se eu tivesse pouca coisa para falar, não, não, não é certo. Mas, enfim, tentando resumir. É, a minha a minha formação de raquete vem do squash. squash né? Aqui fala squash, é. do squash. squash. É, sempre joguei squash. E na Itália, né eu, a minha cidade de Bolonha, é, a praia mais próxima é Marina Giravena. Todo mundo sabe que Marina Giravena foi o lugar onde o bis começou na década de 80. Só que a gente jogava numa praia próxima à Marina de Arena, os amigos do, do Squash, eh, brincando com a raquete de madeira, aqui é frescobolo, eh, hum. na quadra de bola de praia, com a rede de de 2,30 metros. E 30, eh, praticando uma atividade física na, na areia, numa, numa modalidade que não, não existia. Alguns tempos, algum tempo depois, soubemos que na praia de Maria de Aravena, uma, uma, um grupo, uma galera de pessoas já estava praticando esse esporte com uma pontuação é igual ao tênis, é, multa, multa, a torneio, campeonato, é, aí nos banheiros, não? É? Nos banheiros faziam. Banheiros, banho, banho, lá netal banho. Um banho. Banho é. e ali começou todo o processo que lá na, lá na época era só uma brincadeira e a 20, 30 anos depois estamos nesse nesse é, loucura esse beach tennis que está se tornando uma bola de neve gigante é, muita muita coisa aconteceu de lá para cá muita coisa para falar vamos tentar resumir as coisas mais importantes que você quer passar para os os teus amigos é, hum. da Espanha ou da, do, do que estiver acompanhando essa essa live ou o vídeo que ficará Ficar ali. Então, você me perguntou do Brasil, desculpa. Em 96, eu vim para cá, no Rio de Janeiro, para conhecer, para visitar meus amigos dos Quest. Do na Itália, já há 10 anos já se praticava de uma certa forma. E quando eu cheguei aqui, para minha grande surpresa, eu vi que ninguém jogava beat tênis. Na época, na Itália, a gente chamava de racchettoni. Todo mundo sabe. Raquetone quer dizer grande raquete. É... Minha surpresa, conversando com os amigos, ninguém joga bis tênis, raquetone. Fala. O que, que é? Não conheço. <risos> Aí, <risos> dali começou, é... Uma... pela surpresa, eu só viajava de turismo. e A cada ano, o bis o, o bis tênis cresceu na itália no brasil nada Não existia até, até 2006 continuando viajando aquele ano eu acabei ficando no brasil eu comecei a pensar acho que o bis tênis aqui tem muito futuro mas é, precisamos é, é, divulgar na itália ainda não era nada muito sério mas é tudo tudo indicava que o bis, bis tênis poderia crescer e se tornar um, uma um esporte muito popular eu o Rio de Janeiro e o Brasil tinha essa cara essa fisionomia de um país onde o bis tênis poderia ser o, o esporte né o que é hoje o que é hoje em é, 2006 Lembrando, todo mundo, não existia muita rede social. Internet era ainda é. em evolução, mas no Brasil, Facebook ainda não era tão divulgado como é agora. E agora tem Instagram, é. na verdade. No, no Brasil, existia é, Orkut. Orkut, é conhecido. Que pelo eu que eu estou sabendo, em breve pode voltar. Parece que estão querendo reativar essa rede social. Naquele momento, abri uma comunidade, né? na época o Cuxa tinha essa característica de comunidade. Abri uma comunidade com um escritor chamado de Beach Tennis, igual é, é, tênis de praia. Tênis de praia. E comecei a captar, recolher, encontrar pessoas do Brasil inteiro ligada ao frescobono, ligada ao tênis, ligada ao squash, ligada ao esporte em geral, esporte de praia e muitas pessoas começaram a ficar interessados. comecei a publicar algum vídeo do youtube mostrando o tênis muitas pessoas se interessando em 2008, graças a essa comunidade do youtube, encontrei Joana Cortez Grande tenista, esportista brasileira é, Medalha é, Pan-Americana, medalha de ouro é, E naquela época já tinha participado da Olimpíada de Sidney é, E com ela comunicando pelo Orkut Ela me comunicou que um grupo de pessoas Um grupo de tenistas, é, professores Tinha conhecido o BIS Tênis também na Europa E comprado duas redes e oito raquetes e tentando montar a rede em Copacabana ou em Palema no final de semana para poder brincar, jogar e aprender esse esporte. Quando consegui marcar um encontro com essa galera, esse grupo, encontrei a rede já montada, uma rede toda torta, é da altura estranha. E os, os jogadores, sendo tenistas, ficavam no fundo da quadra. Aí eu comecei já a é, orientar, explicar como é que era o jogo, né? Eu considero que naquela época o jogo já é muito diferente do que se joga hoje, né? O esporte, né? Naquela época, de... 2006, 2007, 2008, é. o esporte evoluiu muito. Muito, muito, muito. O... Estava te escutando, jean Lucas estava te escutando e... e a gente que está aqui... Na Europa ou em países que ainda não, não têm evoluído, como tem evoluído no Brasil, eh, essa experiência que você está contando ainda hoje está sendo uma realidade em muitos sitios. Eh, não, tem, não tenho palas, não tenho redes, eh, tem muitos, eh, muitas cidades de países de Sudamérica, inclusive e alguns de Europa, que ainda estão achando material para começar a jogar. Estão jogando atrás na pista, tem que vir a jogar mais para frente. É muito disso que você está contando, que foi, tem já 12 anos, não? 14, é, 14. É, agora está acontecendo, Eu estou com a minha escola online, e chegamos a distintos países de, de habla hispana, hoje vamos começar no Brasil, e sitios onde não tem nada é só tem areia alguma praia e diz oh, o existe é, é importante e estava gostando muito de dificuldade por isso é que bom é muita não, história parece quase uma uma historinha de fantasia é mais aconteceu se também não é, é, continua continua acontecendo em, em, em muitos lugares do mundo não se conhece seus portos, o se porto tem muito ainda para crescer. e quando a gente vê o Brasil e essa explosão, fala, uau, isso existe, não? E essa dificuldade o que, que a vezes. O, o que preocupa um pouquinho é, é que o Brasil tá crescendo, eu o, o, o, o país é onde nasceu está diminuindo, isso é um pouco tá é, um é, um é, tri, é triste mas a gente sabe o motivo, o motivo né? também um outro esporte muito popular que está é, é crescendo muito, né, o paddle que Sim. é sempre bem-vindo, né, não, não, não precisar, não podemos ver o outro esporte como rival, né, como não, é, não. inimigo, mas é, a gente precisa aprender é, o motivo, né, o motivo pela qual em algum no lugar Sim. que é a Itália, que é o, o berço do tênis Nesse momento está sofrendo uma crise, e isso é preocupante. Sei, sei. A, a, ainda assim, tem muitos jogadores top. Eh, ainda. É, o grupo é reduzido, mas tem jogadores que estão lá em cima, né? E os, e os mais jovens também vêm jogando, vem jogando muito melhor. É, acontece que o Brasil é uma potência muito grande, e quando... De, do, do momento que explodiu é, é muito difícil é, é, chegar a ficar perto dessa, dessa vantagem não? Dessa, dessa, tanta gente e tantas possibilidades aqui na Espanha também está se trabalhando muito bem e as, as federações espanholas estão trabalhando muito bem as distintas eh, federações regionais também estão trabalhando mais eu saio aqui na rua e falo com qualquer pessoa e ninguém sabe do que estou falando. Né? É, o grupo é minúsculo. Está crescendo, mas ainda falta muito. Né? Então, é, o, o que você, por isso que eu falava que está, o que, o que você nos está contando, está acontecendo com muitos de nós aqui, né? e aconteceu. Eu comecei em 2012, não tinha rede, não tinha raqueta, não tinha nada. E você já levava quatro anos no Brasil, eh, havendo, tendo avançado tudo isso. Né? Mas já nunca... E de aí, de, depois, nasceu o Ipanema 500, verdade? É. é estou falando né, de 2006, a abertura de uma comunidade na, na rede social. Em é, 2008, encontro com esse grupo de tenistas que compraram o material e começando a aparecer primeiras quadras uma aqui uma ali, montando uma rede um dia ali, um dia outra no outra local. Outubro, outubro de 2008, eu recebo material, uma rede, raquetes. Eu consigo colocar a rede numa, um endereço que é a Vieira Soto 500, avenida famosa de Ipanema. Daquele momento, 24 de outubro, daqui a duas semanas, terei aniversário de 14 anos. É, 24 daquele, de dia, daquele dia, eu montei a rede todos os todo dias. É, é por esse motivo que a, o Ipanema 500 é considerado o primeiro point. Fixo do Brasil, porque foi o primeiro ponto onde uma rede de bittenes foi presente todos os dias. E recentemente, ano passado, um quiosque, quiosque, né? O bar, é, construindo o um novo quiosque muito grande na, na Praia de Ipanema, ali perto, acabou ocupando aquele espaço, a obra. E perdemos, eu perdi, Eu atualmente tinha, naquele momento estava com seis quadras Seis canjas, eu lembro né? Quadras Nesse momento, naquele a partir daquele momento, perdemos aquela primeira quadra original A primeira, E Ipanema 500 é... Dois meses atrás o Kabut me falou que estava organizando o um torneio estilo Fall of the Beach Querendo organizar ali, onde tudo começou, né, Ipanema. Num Sim. torneio mais focado no amador, no jogador amador. Chamado de Falo de the Wine. Ele queria ser um torneio onde só tinha categoria amadoras. E o objetivo principal era curtir a resenha, a festa é, do vinho. É o vinho. E... É, quando ele, eu comentei com Carbute, Alessandro, perdemos essa quadra, é uma quadra histórica. Eu acho que precisamos homenagear essa essa quadra. Ele comentando com a, a, os governadores, né, os os políticos, conseguimos a atenção da, do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Turismo. Eles é, é, adoraram, gostaram muito da ideia e na, durante o torneio Fall of the Wine, final de mês de agosto recebemos pelo secretário de turismo do governo do estado do Rio de Janeiro uma placa não tanto para mim ou para outras pessoas, pelo endereço a via, a Avenida Vieira solto 500, nesse lugar Cres... Eh, em 2008 outubro de 2008 foi colocada a primeira rede fixa eh, no brasil e o estado do rio de janeiro reconhece essa, esse mérito e nesse lugar no lugar onde tem um o quiosque novo na inauguração que acontecerá na, em dezembro estará instalada definitivamente essa placa que se tornará um ponto turístico que eh, bom para poder tirar foto, e que prestigiar um, um lugar, um pedaço de areia que é, significa bastante, muito para o giz tênis brasileiro. É, em verdade, sim, para o giz mundial, porque nós todos estamos olhando para o Brasil para copiar, para fazer, tentar chegar perto, mas que bom, vamos vamos ter, ter que ir lá a tirar essa fotinho se estava tá você Bom. melhor ainda sabe eu sempre estou comentando com os amigos se é o internet é a rede social está se tornando é, Instagram tá, é o nosso plataforma mais importante para divulgar é, trocar informação Sim. É, se você é todo mundo é, é, prestar atenção todos os grandes atletas né, hoje hoje em dia atleta de béisbol tênis antigamente eles publicavam as fotos com a legenda italiano e inglês. Agora, Capelletti, Ramos, todos os jogadores não brasileiros, quando fizer, fazem uma publicação, a primeira definição é em português e logo Sim. em seguida, italiano. Sim. Quando brincando com, a, com o Alessandro, a gente falava com os atletas brasileiros você precisa aprender a falar italiano porque a língua oficial do Beach Tennis é italiano é italiano agora não, a língua oficial hoje, hoje a língua oficial do Beach Tennis é o brasileiro, é o português brasileiro é Isso, nesse momento claro que me sinto o precursor dos estrangeiros em terra brasileira que foi o primeiro brasileiro a praticar é divulgar o bis tênis. Claro que hoje em dia temos grandes feras, Cabucci, Mingozzi, muitos italianos que estão vindo morar aqui, é, jogadores que passam mais tempo no Brasil do que na Itália. É, Alessandro Buccelli, é, Spoto, as meninas, as grandes meninas, é meninas, é, todo mundo está vindo morar aqui Agora, eu posso falar que foi o primeiro Esse É, sim, claro Às vezes são os menos populares Mas teve sempre que ter alguém que fez o trabalho sujo O trabalho mais importante, difícil Que a maioria não conhece Mas eu tenho grande orgulho de ter feito isso é, Uma das razões de estar aqui agora falando com você É por isso para reconhecer, valorar esse trabalho, Gianluca, porque sempre tem, tem que haver alguém que inicie a, a história, né? que trabalhe, que, que vá na praia todos os dias, que monta a rede, que... Tudo aquilo que você sabe que se tem que fazer para que a coisa comece a funcionar. E... Para mí, eh, ese es uno de los objetivos de esta, de esta conversa con vosotros. Eh, y bom, eh, como te hablaba, no más en una escuela y que estamos dando cursos, formando profesores, tentando dar herramientas eh, para que el esporte tente crecer de una forma ordenada, estructurada. Y, y te repito, eh, as mesmas coisas que você viveu, são as que nós estamos vivendo aqui. E com respeito ao Brasil, nós também vamos com nossa escola para o Brasil. Vamos tentar entrar pouco a pouco. Já vou falar com você uma vez mais, com mais detalhes. Para... Porque nós, com esta modalidade, podemos chegar a sítios onde é difícil chegar com uma história presencial. Eh, e estamos tendo uma muito boa experiência e está sendo ótimo e bom, grande parte de isto que eu estou fazendo também é eh, por sua causa, porque eu não tivesse falado com vocês naquele momento você me transmitiu essa coisinha que tem o esporte me falou das diferenças que existiam incluso na Itália no Brasil nesse momento, né? e para mim foi muito, foi muito bom assim que todo isto é fruto de desse trabalho precursor de, de algumas pessoas nas que você está como uma delas de mais importantes assim que bueno de minha parte e de toda a gente que eu conheço muito obrigado Gianluca, porque ha sido ótimo eh, oh, como você vê o crescimento do esporte a nível de clubes eh, e muito grande. Não? E a nível de professores ou a nível de pessoas que estão ensinando, eu sei que estão trabalhando muito, muito bem também lá no Brasil. É... Como, que, que experiência que nos pode contar com respeito a isso? Então, esse, esse, é... essa coisa da capacitação de professores é... É um cuidado, é uma, é uma coisa muito importante que em cada em cada país tem que ser desenvolvido, tem que ser é, é, levado para frente, porque ah, o nível do, do trabalho, o nível de professores, que são os formadores do, dos atletas, né seja o melhor possível. É claro que dentro de um, de um esporte que está ainda em crescimento, é muito fácil que... É, apareçam pessoas que enxergam no, no, no esporte no no, no no trabalho e, e faça isso de forma um pouquinho é, informal e com pouco conhecimento então é muito importante que dentro de um de um crescimento do do, do esporte num, em cada país tenha um, um regulamento um, uma uma capacitação que seja a melhor possível. E na Itália tem um curso muito severo, um curso muito... que não é fácil passar. E no Brasil, já há alguns anos, é, o, o que é meu sócio no Ipanema 500, né, na Escola Elite, é o Guilherme Prata, que foi o primeiro parceiro uhum. do Vini, foram os primeiros não italianos a, a chegar a chegar lá na, lá na lá em cima. É muito importante que... É, ele que criou uma capacitação, é, isso faz. É, é importante que é, os professores estejam logo formados, que, que estejam qualidade, com qualidade para poder é, tratar os alunos é, da melhor forma, fazendo com que o esporte cresça é, com organização. Então, isso é muito importante. Sei que você escreveu um livro você me deu de presente uma uma Sim. cópia com uma dedicatória parte dessas coisas provavelmente foi também uma troca de informações mas isso Não. eu sempre falo que quando participo do curso palestrando eu tô aprendendo a grande Sim. eu acho que o grande segredo da parte de um professor de um curso de capacitação que a cada a cada curso o mesmo curso esteja se regenerando melhorando crescendo dentro até dos erros saber conhecer onde a gente está errada o, o esporte também muda né é, a cada a cada dia o esporte muda e a gente precisa manter sempre essa esse crescimento é muito importante da parte de cada um de nós é manter uma certa humildade para fazer com que é, a gente sempre esteja evoluindo para melhor. Sempre para melhor. Que bom. Sim, sí, esse é um conceito que, que temos todos de alguma forma. Eh, no meu caso, eu comecei com esta escola eh, na época da pandemia, que foi pues, quedamos, ficamos todos sem, sem poder fazer nada. E a experiência está sendo muito boa para mim, porque estamos chegando a um monte de, de sítios onde de outra forma seria impossível, utilizando este meio que é a, a, a internet. E nós trabalhamos de uma forma que compartimos muita informação entre os grupos de trabalho durante mais, muito tempo, durante 60 dias. E o que procuramos é isso, que todos eh, unifiquemos um critério para trabalhar com seriedade, respeitando muito o esporte, por sobre todas as coisas, eh, não temos que ser os melhores jogadores do mundo, mas sim temos que conhecer tudo o que seja enseñar Partimos nós da técnica dos golpes para logo eh, trans, eh, furar com a táctica, com, a tática, com a, o desplazamento, com, com os distintos temas que, que completam este esporte e bom mas com essa mentalidade né? de, de de cuidar que o crescimento seja ou acompanhar um bom crescimento eh, do esporte respeitando por sobre todas as coisas né? por todo esse trabalho que, que está vindo que está sendo feito por por um monte de professores não né? eh, assim que bom eh, eu sei que vocês estão lá muito mais eh, Avançados também nesse aspecto eh, Estão trabalhando Com as federações e Bom, importante Muito importante é. Inclusive eh, estamos Num processo importante Aqui no Rio de Janeiro eh, Vai acontecer agora Próxima semana vai ter a Copa das Federações Cada estado Vai chegar naquela famosa Equipe eh, competição por equipe por, por estados Rio de Janeiro é o berço do bis tênis no Brasil mas nesse momento nos últimos anos perdeu essa importância nesse com um, um trabalho feito nos últimos dois anos uma nova federação associação carioca de, de bis tênis é, é, por meio do Mauro Mauro Faria que é o presidente o Mauro Ferreira que é o vice-presidente é, criando uma uma nova era do, de uma equipe carioca para tentar resgatar é, a, a, a, a, a, a equipe carioca para fazer melhores resultados e é, é fazer com que o Rio de Janeiro é, consiga chegar em um lugar mais alto e é, reconhecer o que é, é esse estado para o bicicleta brasileiro e eu faço parte dessa comissão técnica fui convidado pelo Mauro Ferreira agradeço ele estamos treinando essa equipe que segunda-feira viaja para Biguaçu, a Arena Maniacs lá em Florianópolis para fazer a, a disputar esse, esse torneio. Eu fiquei muito feliz de, por fazer parte dessa treinamos é, dentro do possível e amanhã dentro da arena da arena do Flamengo no, aqui no Brasil estamos conseguindo entrar dentro das famosas equipes, né, o Flamengo é um dos é, clubes do mundo inteiro no mundo inteiro uma eu, o Flamengo, sempre Flamengo é eu é Guilherme Prata que é o meu sócio na escola ele é, junto com outros é, é, sócios abriu a é, é, o, abrir uma, uma arena arena Flávia dentro do, do, do clube de Flamengo é, aqui na zona sul do Rio de Janeiro e amanhã vamos fazer o último treino a entrega da uniforme o último treino de ensaio jogos desafios para poder fazer com que a equipe carioca viaja o mais é da forma melhor possível então de, possível. desejando a, a, a nossa equipe carioca boa sorte para é, essa, essa esse desafio é, que bom, que bom. Eu me sinto um pouco carioca, porque morei lá no Rio de Janeiro durante cinco anos. E meu coraçãozinho é do Flamengo e, e do Rio. Mas sei é também que tem outros estados que estão trabalhando muito bem no Brasil, não? Que estão crescendo muito. O sul sempre foi um, uma, uma região também, o sul do Brasil, o beach tennis tem tempo que está, que está se jogando, não? Eh, Qué ótimo. Aquí en España, bom, o, este año se fue su primer, eh, oh, ya llevamos, o ya vamos, un segundo torneo también Inter interregiones: eh, eh, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, todas las regiones que tienen tenis para nos juntamos también a Real Federación Española, junto a, a gente en, en un sitio y se compite también por equipos. Eh, é muito bom porque a uma ideia assim e essa defesa do, do time, né? é. O Gustavo acabou de entrar aqui o Du. Du é um amigo, professor. ele fazia parte da de um dos treinadores aqui aqui está mandando aqui o força. Ele ele foi um dos treinadores da Comitão técnica da equipe brasileira juvenil que participou agora em Rosário da, da, da pan estamos é? pan, -americanos. pan -americanos. aí ganharam todas as categorias então eu quero parabenizar do é, e é, é também toda a comissão técnica brasileira o é, um grande o um grande amigo também que é o chefe de lá é, é da capacitação para ter feito um resultado, o Brasil foi lá e arrasou. Arrasou. Ganhou todas, ganharam todas as categorias. Sei, que bom. Du, parabéns também de nossa parte. Sei que foi um, Os pan-americanos cada vez estão tendo mais mais países. Sei que a organização estima muito boa. E que o Brasil se levou tudo, oh, tênis Miami, aqui ó, oh, amigo meu lá, tá falando aqui de Miami, tá vendo aí? Edgar. É? Ed, Ed, de Miami. Oi, tudo bem? Grande abraço, Ed. Que bom, tem muita gente, já Luca. Te conhece muita gente esse é o tema. <risos> É, você tem uma coisa muito especial, que é, é uma pessoa muito é, humilde e respeitosa de, de todas as pessoas que passam por lá, por, por onde você está, né? é, Isso que, que tem transmitido durante todos os anos e o resultado desse, Que né, O pessoal está é, perto, sempre. Isso é um, muito bom. Parabéns a você por isso. Não, mas... Eu fiz isso com grande prazer. Na verdade, eu não fiz nada demais. É... Sempre se fala que dentro dessa generosidade a gente é egoísta, porque essa essa generosidade faz com que a gente ganhe afeto, carinho. É uma forma de ser egoísta, né? Então, é. o, o prazer sempre mais foi o meu de, de, de Bem, conseguir fazer isso. Então, aí, o Ângelo. Angelo, Ferrari, um amigo nosso que está abrindo uma escola agora em Copacabana. Kazé Cazé, Cazé um, um querido que faz sempre camisetas. Obrigado, Cazé. Opa! Aí, lá de Brasília. Que ótimo. Ah, não, é, é, é assim, sabe? Tem muita gente aqui tá passando, entrando, saindo. Eu tenho que vários bom. amigos. É, é importante que a gente consiga sempre é, reciprocamente receber é, é, é dar é, carinho. É, mas eu sempre me, me considero uma pessoa muito sortuda Porque recebo muito carinho Claro, dou muito carinho Mas o que eu recebo é sempre demais E é, é, é isso é, é a minha é a minha gasolina É o meu combustível Eu sempre converso, falo Recebo mais do que eu dou Ou pelo menos Acho, acho que isso A energia que eu, eu recebo É é algo algo que compensa até a falta da minha família Minha família mora na Itália e o, o carinho que eu recebo do meus alunos, dos meus atletas, dos amigos Acaba compensando a falta que fazem os meus, os meus pais, a minha irmã e a minha família Então, de uma certa forma, agradeço a todo mundo é, Tem uma nova família grande, muito grande <risos> oh, Mas, Gianluca, isso acontece com as pessoas Quando fazem o que que gostam e, e se brindam de coração para para ser para ser assim como, como como é que não tem nada eh, preparado é assim você é assim e aqui está o resultado né? todo o pessoal aí se saludando é, Lucas que que falamos a ver, que, que Olha a uma, coisa, uma coisa que eu acho é, olha aqui a Uti, é uma uma das minhas Uchi é uma alemã que mora aqui há muito tempo no Brasil há 40 anos. Acho que nem lembra mais como se fala alemão. Ela é uma das minhas primeiras frequentadoras é, daquele grupo do Lopes, a qual eu mando um grande abraço. É uma pessoa importantíssima na minha vida e é na vida de muitos brasileiros que jogam mistério. Está é, vendo aqui italiano mais brasileiros? A Uti é uma das pessoas que primeiro frequentaram então, representa de uma certa forma Todas aquelas pessoas que apareceram Quando ainda os tênis não eram nada Então, um grande beijo para a Uchi e, aproveitando aproveitando disso eu tô até, eh, A Uchi representa uma época Que foi lá lá na frente Qualquer coisa que acontecia tava tudo ótimo Chegamos num ponto E o Brasil agora é um momento muito importante eh, É uma bola de neve Só que a bola de neve pode se transformar Numa ótima eh, eh, montanha com neve bonita para gente esquiar ou pode se transformar numa avalanche que seja é, catastrófica. É, é importante isso. que a partir desse momento o bistérios do Brasil tá com o holofote, está muito ao centro da atenção. Se a gente não fazer um bom trabalho agora, todo mundo vai falar ah, passamos o pior, agora é só festa. Não, é agora que estamos com o momento mais difícil, porque nesse momento estamos com todo mundo olhando para gente. Se tiver torneio crescendo tudo tudo acontecendo da melhor forma ótimo se a, a, a, a alguém chega e vai começando a fazer besteira fazendo coisas erradas vai ser muito muito ruim então é um momento que a bola de neve tem que se manter uma bola de neve E crescendo e não se transformar numa avalanche entendeu então acho que é muito importante que a gente esteja consciente que o trabalho que se faz agora vai ser muito importante é um trabalho que Pode dar muito muito resultado, mas temos que prestar muita atenção a, a não fazer é, besteiras. É verdade. Sim. E, Acho que, é um, recado, tem... é, um recado que existe, é um recado que a gente tem que dar. Precisamos trabalhar Sim. e pensando a longo prazo e muita gente chega porque que ganhar hoje para amanhã é, é, é, é não se importar para o que é depois de amanhã. É várias coisas que a gente faz hoje pode prejudicar o nosso trabalho amanhã. Isso, então, é como aquele jogador que treina para competir. Se, se deixa de treinar ou se, ou se não faz o que tem que fazer, se o seu jogo não vai ser bom. Necessita tempo, necessita trabalho, necessita continuidade, necessita respeitar seus treinos, necessita se cuidar em todos os detalhes. E, e o esporte tem essa mesma este esporte no Brasil, que tem explodido, que a, a, além de ter muita gente olhando, tem muita muita gente tentando trabalhar, né? apoiando o esporte, é, falo de empresas, de sponsors. De... Oh, Gustavo, é, é, dando, tentando marcar uma divisão, como se diz? Um marco que divide, né? As épocas. O bisthenes até agora foi muito amadorístico. Treinando com os amigos, treinando com o pai, o mãe. É a coisa muito improvisada. Agora se mostrou, é o último a última Mundial definiu claramente quanto é importante profissionalizar. Tem muitos jogadores com grande talento, mas que estão ganhando poucos. Por quê? Porque tem outros jogadores que estão começando a ter um treinador fixo uma equipe que trabalha então mostrando quanto existe já no, no esporte de alto rendimento que tem que ter uma estrutura, e tem jogadores que ainda acham que só pelo talento consegue ganhar e isso não, não acontece então estamos já, já vivendo uma fase onde temos que ser mais profissionais tem que ter eu treinava o Vini de prata hum. Jogo carneiro com meu conhecimento ficando lá Lançando é bola, lançando bola. Agora tem nutricionista, preparador físico, é, psicólogo. É, uma, uma, uma série, é, assessoria esportiva, o, o manager, é, a, a família que, sustenta, que ajuda. É um time de muda. O, o, o jogador que hoje em dia já começa a não precisar mais de vida aula para poder ser atleta. Quando eu falo é sempre... É, cutucando é, o, o pessoa que fala que já o prof... ah, joga categoria Pro Pro de que hum. profissional profissional quer dizer que a tua profissão é ser atleta você não você ganha dinheiro treinando se tu ganha o torneio ou, ou perde na primeira fase na primeira dada você ganha dinheiro se você precisa trabalhar dando aula ou fazendo qualquer outro esporte ou recebendo dinheiro do pai mas não ganha dinheiro pelo patrocinador você não é um treinador não é um jogador profissional pro. Você é um jogador problemático. O teu problema é se sustentar. E você precisa fazer outras coisas. Então, um profissional, quer dizer que a profissão dele é treinar e é competir. Sim. Mas não precisa ganhar dinheiro só se ganha no torneio. Senão, Sim. é uma loteria. Então, precisamos valorizar essa nova, ela, a presença de um treinador, a presença de um. É manager, a presença de um psicólogo. Precisamos valorizar os treinadores, precisamos valorizar o curso de capacitação para você se tornar um treinador. É preciso muito olhar para frente e fazer com que é, todo mundo envolvido é, fortaleça essa esse processo de é, acompanhamento. Lugar. Se Sim, um tem um tem, Sim, tem um momento que congelou Agora melhorou Sim, é, é assim Eu Estou vendo isso e os resultados se vê Nesses jogadores Nessas, nessas duplas né? Que estão sendo assessoradas e acompanhadas Dá para ver para os resultados então, Tecnicamente são todos bons Todos têm boa mão Todos estão preparados fisicamente Mas tem detalhes que marcam essa diferença, que são as que definem um partido, um campeonato, ou, ou uma história de vida. É, a tal ponto, la importância que tem treinar uh, as bolas mais simples às bolas mais difíceis. É, sempre. Porque o jogo tem todas as bolas. Mas aqui temos a experiência de, de na Espanha que se joga muito eh, pádel e está sucedendo isso não ao início um jogador tem que dar aula tem que, tem que começar a entrar num mundo não? mas tem um ponto que para competir para chegar lá é, como você diz tem que ter trabalho de é treinar para ganhar não? Com certeza, com certeza. O trabalho que, um trabalho bem feito, né? Um trabalho bem sempre dá resultados. E como, aproveitando um pouquinho que você falou de atletas, para tá fazendo um paralelo, às vezes o pior atleta é o atleta talentoso. Às vezes, sim. Talentoso, ele acha que não precisa treinar algum, a maioria. É, é, aquele... o, pior, o pior inimigo do talentoso é o próprio talento dele. É o próprio talento aquele que não enxerga isso é, se perde bom por sorte temos exemplos de muitos talentosos que estão treinando duro e estão jogando bem não é, eu tenho um grande problema com alguns atletas que são extremamente talentosos mas não querem treinar e acha que o talento dele seja o suficiente Sim. aí não vem o resultado e acha que a culpa é minha é, <risos> quando no último no último set no último game, eh, não está tão forte para meter aquela bola. Que... É, no treino, você fortalece o caráter, a cabeça, é, físico é um momento difícil. E quando você não treina para um momento difícil, você perde um ponto zero, que é mais importante. O talento ali, às vezes, não não serve. Então, é. o talento o talento é muito importante, mas se você não treina... Não tem é isso. possível de nada. É por esse motivo que eu estou valorizando, e estou falando a prova. De uma, de uma maior atenção sobre o crescimento dos cursos, quando as pessoas entram no business para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo tem que se profissionalizar. Então, fazer cursos, conhecimento, manter sempre o próprio conhecimento é, atualizado e pesquisar. Pesquisar é, é sempre se colocar em discussão, sempre querendo aprender mais. sim Hoje temos a fortuna de que tem muito partido, muito campeonato televisado que a gente vê, por pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso. É, que, que para nós que estamos longe, vemos tudo o que acontece e podemos tirar muita informação também dos jogos. É, aunque a gente não esté aí, tem que tem que estar. dá para ver isso que faz falta para manter-se. É, sempre atualizado, como você bem, bem disse. Com, com certeza, com certeza. Muito bom, Gianluca. Agora, então... Último treino. Não, só, Artyom, um, o, o, o, o, o último 30 segundos tem um momento que a tua fala congelou. Pode repetir, por favor? Não, te falava que amanhã... É... Está com, com a seleção carioca? Não? Amanhã vamos ter o último treino oficial antes da, da viagem até, até Florianópolis. Amanhã no, no, no, na Arena, na Arena Flagávia, no Clube do Flamengo. Que bom! Uma bela estrutura com duas quadras cobertas, duas quadras é, normais. É, é uma, um dos primeiros clubes é, no Rio de Janeiro que sai da praia e vai para os clubes que é para o, o Rio de Janeiro é, é novo né é uma novidade a cultura carioca é, é praia né é, é praia. difícil tirar o um carioca da praia mas é tem vários clubes o, o, o NAC comentarista da Sportv TV Sim. acabou de abrir um, um, um clube é, longe da praia de 11 quadras é, é, também é um querido, é um querido amigo é, é, ele também já ofereceu o um lugar para fazer treinamento. Então o Rio de Janeiro está também evoluindo. Fazendo Esse com que aspecto. o CNS não, é, não é só um esporte na praia, mas na verdade é um esporte que se pratica na areia e até longe da praia. Sim. Isso é muito bom porque é um modelo que pode servir para todo mundo, não? mas de, de fato está sendo útil para aquele que quer começar alguma coisa no interior que não tem praia. E no Brasil tem muitas cidades do interior que, que não tem praia, mas tem muito beach é, e, a, e além disso, dá essa possibilidade né, de, de que você marque uma hora, você sabe que pode treinar lá, que não, não depende de, da praia. Bom, aqui na Espanha temos uma, uma lei de costa difícil para manter é, sítios fixos na praia. Sempre tem que montar, tirar, quitar, poner, tirar é um trabalho muito grande Gustavo considera que se o Rio de Janeiro foi o berço inicialmente hoje em dia é a capital brasileira e mundial do bis tênis é Campinas Campinas, Sei, em Campinas é, tem um o um, mais de 300 quadras e no um clube só tem 41 que é o clube mais é considerado clube maior do, do, mundo, do mundo o é. Luca Luca Souza. Sim. que inclusive ele treina muitos atletas de, de ponta aqui no Brasil, jovens. Então é um cara que está mostrando como é que é o caminho para o investimento, conhecimento, é... iniciativa, né? Porque tem que ter, tem que ter coragem para poder fazer Sim. um empreendimento desse porte abrir 40 quadras acreditar C. Lucas Souza sim acabei de falar. Mateus Mateus acabou de falar o CD Lucas Souza Campinas eu tive em dezembro na, no Fórum the Beach no, na Arena Avero mostrou Campinas é assim, um lugar completamente longe da praia e se tornou o um lugar com os maiores clubes de beach tênis então na verdade falar de beach tênis é um nome meu não é praia é areia é sand sand tênis é um esporte que cresce no Brasil. O Brasil reconhecido pelas praias é o esporte que mais cresce no interior, longe da praia. É. Então imagina o potencial desse esporte. Sim, quando eu falo aqui com o pessoal digo, o oh, Brasil é o país mais grande. Ah, que tem muita praia, mas eu falo não, não é só na praia. Na praia também, mas no clube que é o que a gente tenta. Eh, mostrar aqui no, para os clubes daqui que podem começar a anexar clubes de tênis, clubes outros tipos de clubes, anexar areias, porque o, o pessoal não joga porque não tem onde jogar né? é um tema oh. muito importante na quarta-feira, na quarta-feira fizemos o segundo treino oficial no, no clube que acabou de ser nascer, é, aproveito até para agradecer e nominar o Rio Tênis Academy, que é uma estrutura estilo americano, com dormitórios, com uma estrutura para poder abrigar, receber atletas de tênis e também com quatro quadras de bici-tênis. É um clube que é aliado com a Associação Tênis RJ, mostrando uma estrutura que justamente visa a... a, a o crescimento do, do, do esporte de forma profissional Com estrutura, com conhecimento Então precisamos entender que o esporte nasceu na praia O cartão de visita é é a praia Que fica sempre aquela ideia de jogar bis tênis na praia Mas o que é o futuro, o que, que é a estrutura principal desse esporte Não necessariamente, inclusive, a estrutura melhor é longe da praia Porque ele tem vestiário, banheiro, eh, quadra, coberta Estacionamento. Precisamos desenvolver e, e, como se diz, investir mais no, no que é uma estrutura e, e não é a praia. Então, Sim. isso é uma é um sinal bem forte e que é um esporte que dá é, variáveis, dá várias possibilidades e não necessariamente tem que ser a praia. Inclusive, as melhores empreendimentos estão sendo longe da praia fora a praia. Inclusive para uma escola, não? para um pai que vai deixar o filho treinar. É muito mais seguro. O clube é o clube. Tem uma entrada, uma porta. Te deixo aqui, te, te pego aqui. Não? A praia é o que meu eu falo. O que falo para os meus amigos, quando conversamos sobre o esporte no Rio, o no Rio, o esporte no Rio é. A gente fala, Rio de Janeiro, ah, Beach tênis, praia. A grande o meu, o meu o nosso grande rival no bis carioca é a praia é porque o que é o futuro do bis tênis né? jovens o que um jovem carioca quer fazer na praia jogar bis não ele quer vir para lá se divertir é, paquerar a menina é sei lá até, do fogo. embora seja menor Embora seja de menor idade, que tomar uma cerveja, uma caipirinha sim, sim. Qualquer coisa, menos que jogar bis tênis Então, se a gente enxerga no futuro do bis tênis carioca Na praia, não, porque a praia é o nosso maior problema é o, o, o, o garoto, o adolescente carioca não quer jogar bis tênis É verdade, não mas quer. o carioca eu acho que nenhum adolescente Quando vai para praia, tá só para jogar bis tênis né? O tem, right. tem essas coisas de, tem um horário, tem uma coisa a cumprir, tem um, um trabalho a fazer, tem, tem uma estrutura, tem tudo aquilo que, que faz falta para que o esporte possa crescer e para que o pessoal saiba que lá vai jogar. Como seja, vai ter um sítio para jogar. Isso... Nós aqui sentimos muita falta disso, porque se a gente não leva as, as, as, as quadras para a praia a montar, não se joga, tem muitos, poucos sítios fora da praia. É, é. O, futuro, o futuro talvez é, não sei se é na Espanha ou qualquer lugar, é que os clubes que já existem reconheçam o Nubis Tênis é um, um modelo, é um negócio um, é. para poder fazer business, ganhar dinheiro. Sim. É. O Padre, nesse momento, provavelmente é um grande antagonista. Sim. Muitos eh, empreendedores eh, que querem construir uma estrutura na Espanha ou na Europa, na Itália, a maioria está investindo no Pablo. Mas o Bistenes ainda tem um grande potencial. Tudo depende da, da, do que é a... É desconhecido é, para muita gente ainda as possibilidades que tem. O que, o, que se, o que se reclama na Itália, pelo que eu, eu, eu, eu ouço falar, é que a grande maioria não investiu, não fez um trabalho a longo prazo. Então, Sim. queimaram queimaram a etapa naquele momento, e o, e Acabou, né? Acabou. as coisas foram aos poucos diminuindo. É o, o problema de sempre, como foi nos pés, nos quais como foi às vezes no tênis no Brasil, depois da época Guga a grande reclamação que o investimento não foi feito em função dessa onda positiva é, quem quis investir naquele momento queimou a etapas que ganhar logo sem investir quando você investe tem que ter um tempo paciência trabalhar para poder fortalecer se é a estrutura bom. não é boa cai o que falávamos de um jogador não ele não trabalha não vai não vai utilizando esse tempo para se transformar num próprio com certeza já Lucas tá ficando pouco tempo não sei quanto tempo vamos ficar aqui não sei é... saber quando quando me se fala a ah, Lucas, vamos falar de bis tênis tem que ter muito tempo para falar de bic porque é muita é muita coisa muita emoção é muitas informação é, poder resumir não é fácil, não é fácil. É, o tempo é sempre culto depende sempre que a gente tenta falar as coisas mais importantes, as coisas, não tanto coisas mais sentimentais, uma coisa que possa agregar e é, fazer com que as pessoas conheçam mais da história do bis e que essa história possa fazer o bis crescer. Não é só para uma questão de ah quero ser reconhecido, eu quero dar um depoimento para que as não pessoas não. possam e os esporte possa melhorar. É, que Essa nossa experiência, serva sirva para para isso, né, para melhorar. Então, aqui ó, Luizinho, Luiz Carlos, esse é um menino promissor, 15 anos, 14 anos, social, figura, um, é um cara que sempre que eu preciso, ele vem para ajudar, para treinar. Então, é, falando que o projeto social, é, ajudando os garotos que não tem condições de comprar raquete sempre peço para doações de raquete. O Luiz Carlos que agora fala, vamos mestre. Valeu Luizinho. Ele é um, né, um dos meninos que vem da da favela Vidigal, favela maravilhosa, né? Ali, ali. poxa, um dos melhores lugares do Rio. E, ele ele joga bêbados já tá a gente precisa desses garotos, então eu sempre faço uma perna para os professores, além de ganhar dinheiro é, dando aulas, é de também dedicar um parte do próprio tempo a treinar os meninos que não tem dinheiro para comprar aquele que não tem dinheiro para pagar as aulas. E ali Sim. nesses é, nesses lugares se escondem vários campeões, se escondem bons professores, estão escondidos lá cidadãos do bem. E que a gente, com nossa ajuda, eles vão conseguir um caminho melhor. E, e com certeza a gente vai, ó, oh, valeu, valeu, Luizinho. Que bom. E, e a gente, é, com isso a gente ganha um grande, uma grande energia. Sim, uma grande energia. isso é, E dá uma força a estes meninos que são tão bons como todos. Não? Às vezes não tem a possibilidade, só o que freia eles. Que bom, Jean-Luc. Você se, se entrecortou um pouco a, a conversa, mas deu para entender. Do, da, do Morro do Vidigal, é, o pessoal que com que você está trabalhando já faz tempo. grande maioria dos meus amigos que dão aula de bis-tênis, a grande maioria veio do tênis, mas também são de Vidigal, são, começaram como boleiros tornar o professor de tênis joga bis tênis joga tênis aula de tênis aula de bis tênis é, dentro dessas é, comunidades tem grandes, é, grandes pessoas Sim. a gente precisa descobrir essas é, precisamos descobrir essas pessoas ajudá-las abrir. É, é, abrir abrir a, abrir a gente tem que abrir a cabeça tem que abrir possibilidade abrir portas é, o crescimento é, em função disso. A gente não vai crescer se a gente é, não, não, não abrir essas pontes construir é, parece, essas pontes. Faz parte daquilo que disse, de que precisamos tempo para fazer as coisas para que cresçam, com tempo, com uma estrutura, para que mantenham essa possibilidade de crescimento. Que se é tudo boom e depois cai não tem sentido o Gustavo sempre tentando prestigiar as pessoas que estão precisando a live né James Sim, outro problema. menino outro menino já cresceu que é nosso professor ele vem também do projeto social do Vidigal o Guilherme é um aluno meu um aluno nosso então as pessoas já venham entrando acho que é sempre importante mandar um, um oi para as pessoas que entra aqui na ouvindo e a gente Temos que Valorizar cada um deles Sempre falo que quando a gente abre escolas Quando começa a abrir Franquias, escolas gigantes O problema é sempre que a gente vai Banalizando nossos alunos né Fazendo com que aluno se torne um número Não mais uma, um ser humano a gente Eu sempre tendo a fazer a escola Não tão grande mas Porque eu quero dar sempre muita qualidade e, É que cada aluno Eu consiga lembrar o nome do, do meu aluno é que esse aluno não sei se é só um mero número, ou um, um cheque, ou um, um PIX que chegue para o um pagamento final. Okay. A gente tem que manter uma certa humanidade. Okay. E em alguns momentos a gente é, pensa só no dinheiro e não pensa no crescimento. O nosso dinheiro chega se a gente pensa no crescimento. É, é o nosso trabalho, não Reconhecer que cada um tem necessidades diferentes que não é uma coisa igual para todos e dar valor a, a, a, a, reconforta a gente de ter a certeza que está fazendo um bom trabalho e e ver que cada um tem necessita coisas distintas e a gente pode dar esse resultado essa resposta a cada um deles é, é muito válido, jean todo Todo o que você está falando, sempre é, é educando, né? educando o pessoal. De alguma forma, este mensagem tem que chegar para todos, de, de fato, chega para todos. Né? E, e quanto mais gente trabalha assim, o melhor resultado vamos ter. Todos nós que amamos tanto este esporte, nós né? trabalhamos por ele. Que bom, jean -Luc. me encanta. Tomara que, embora o um dia, né, a gente anunciou essa live muito, muito na última hora, não tivemos muitos, mas que essa live fique é, no ar, e que as pessoas possam compartilhar é, é, com a nossas ideias, a nossa experiência, poder alcançar é, mais pessoas, que as pessoas reconheçam. Acho que é muito importante a história, né? É, acho que crescimento de um esporte, crescimento de uma civilidade, o crescimento de qualquer coisa é quando você consegue valorizar a nossa a nossa história, né? E, e, e, às vezes a gente perdendo de vista o é que é a nossa origem, a nossa base não sabe como é crescer, o crescimento é quando você valoriza tudo o futuro, mas também você prestar atenção no que foi a base o começo, até para evitar e agora, de, de, de fazer os mesmos erros, né? Fazer com que o começo, a história, ensine a gente a é crescer e é a melhorar. Então, tomara que é, essa é nossa bate-papo é, vai ser mentira. As pessoas é, consiga, é, fazer tesouro e é, que é, tudo venha para melhorar, para agregar e é, é, fazer o esporte crescer, a gente crescer, é, ajudando pessoas, é, fazendo com que o esporte como sempre, é uma escola né, para as pessoas encontrar trabalho, encontrar saúde encontrar um estilo de vida um estilo de vida é importantíssimo eu vou te falar, já nunca me sinto um discípulo seu, porque é aquilo que que transmite o que gente, eu e sei que muita gente faz para te acompanhar por falar de alguma forma né? é aunque você não, não esteja figurando em todo o sítio, mas quem sabe, sabe que você é um, uma ponta de, de lança para, para o resto do pessoal. É, continuo a te falar que é um prazer muito grande para mim, para o pessoal que está comigo na escola também, é, e meus amigos, e o pessoal que fala espanhol, eu acho que dá para entender muito, porque eu falo um Portugol, que entende muito bem em espanhol, né? E eu, creio que te, temos feito uma live muito agradável. Olha, eu sempre acho interessante participar dessas dessas lives. É, seria sempre interessante que essas lives possam, de alguma forma, servir para as pessoas conhecer mais. É, Divulgar, melhorar alguma coisa é, Eu espero que os amigos que acompanharam aqui Possam eventualmente compartilhar É um apelo, até compartilhe com os amigos acho que a gente esteja falando alguma coisa interessante é, Algo que possa acrescentar, melhorar é, é, Por ser padrinho teu, é, da tua escola é, No nosso pequeno quando for necessário eu sempre estou disponível é, poder contra, compartilhar com, com, com todo mundo as nossas é, as nossas é, histórias que acho sempre interessante pode ter pessoas achar que não foi interessante mas é, o que o que vivenciei vive si, acho é, algo mostra quanto esse esporte veio para agregar cresceu rapidamente que as pessoas é, entendam é, quanto o bis tênis o esporte em geral o bis no Brasil veio para mudar a vida de muitas pessoas eu acho isso me deixa muito eu não tenho filhos gostaria de ter eu, eu, não sei se ainda vai dar tempo mas eu tenho muitos filhos adotados e a minha família é do bis tênis o bis me deu muito eu espero de ter contribuído de contribuir poder Retribuir com essas é, Energia e amor que eu recebo E o Bis com certeza Eu tenho certeza que o Bis Mudou a vida de, de muitas pessoas E continuará mudando a vida de muitas pessoas E que isso Possa ser é, eterno e, e, e, a Chegar a Alcançar mais pessoas possíveis E isso como se fosse Uma uma bola de neve Indo e, conta eh, contagiando as pessoas eh, sempre mais eh, ajudando as pessoas sempre mais eh, Flávia Muniz entrou agora vamos esperar Sim. que ela só para um, um, mandar um beijo ela faz parte é, da nossa é, equipe não... da nossa equipe do rio depois de alguns anos eh, jogando para São Paulo agora tá jogando para eu voltar tá a jogar para o estado dela Rio de Janeiro Carioca da gema. Casa, tá? contamos com a grande experiência a grande qualidade que a Flávia mostra nas quadras desde desde sempre é uma baita de jogadora inspiração para muitas jogadoras brasileiras é, é, e é, já jogamos juntos é, inclusive com ela tem uma das minhas melhores campanhas ela sempre fala Lucas você lembra bem a única minha vitória importante como jogador eu é Flávio Moniz no torneio carioca brasileiro ganhamos do do Vini e da joana Cortez desculpa é uma coisa que, <risos> é para mim, é uma das minhas melhores vitórias. A Flávia a Flávia tem vitórias mais importantes, mas para mim é uma das minhas melhores campanhas que eu fiz. É, no torneio, inclusive, que não era nada de internacional, mas para mim foi uma das melhores vitórias, até por mostrar como foi uma vitória de equipe. Eu, com o Flávia, naquele, naquele torneio, formamos uma, uma equipe mesmo. Ganhamos de equipe, não de individualidade. E isso Sei. mostra como no esporte, até no esporte individual, que o tênis é na modalidade simples, um jogador de simples né, tem uma equipe de pessoas, então ele não joga sozinho, ele joga com um monte de é, pessoas que fazem ele se tornar um, um jogador. É, então, até no esporte individual, tem sempre uma equipe trabalhando com eles. Então, para mim, a Flávia, é uma lembrança sempre positiva, porque foi um dos meus melhores resultados é, como jogador que bom que bom é, é um tema trabalhar em equipe é um tema para tratar muito para trabalhar muito dentro do esporte que aqui eu posso ser muito bom mas jogo com ele ou ela que estão aqui ao meu lado e temos que ir juntos para lá para ganhar esse ponto é Gustavo, um dos maiores problemas de treinar os jogadores de bis porque se você treina um, ou treina a dupla, a dificuldade que eu tenho nesse momento é que a grande maioria não não treina como jogador de dupla, treina como se fosse jogador de simples. Sim. É, a grande dificuldade é é para mim nesse momento é fazer o mesmo atleta, entender como é o esporte tem que ser a chave de leitura, como é que é. Precisamos evoluir não só nos golpes, tecnicamente, mas quanto na tática, no entendimento do, do jogo em geral, Sim. porque muitos jogadores mostram que não entenderam como é que tá como é que se como é que se joga, Sim. joga na prepotência, joga só na arrogância, batendo bola mais forte. Não é uma questão de força, não é não é uma quebra de braço. É um jogo de intelectual, vista. é um xadrez. Então de controle é, é, é, total controle, né? Controlo, controlo. É verdade, Gianluca. Que, que bom, que bom. Bom, compartimos muito de, de, dos conceitos que, que, que, que vemos importantes não? no esporte e, e no trabalho que fazemos de, de, de transmitir estas coisas. É, na verdade, eu, eu comecei com o esporte já com uma idade e mas meu minha meu meu meu que esta meu que meu meu meu meu labor, tarea, que meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu meu outro, para, para o que E em função do, que, do que que meu vai para si É, isso a gente precisamos é, é, contagiar as pessoas contagiar as pessoas a gente que trabalha com aulas é, com escolas é, que dá aula é, é um formador né? a gente forma as pessoas é dá uma tarefa é uma missão que a gente precisa tem muita gente que é, é, faz isso para ganhar dinheiro Sim. Eu, eu quando eu quando eu comecei com os Quash, eu, eu vi que tinha um grande prazer, eu gostava de ensinar. Eu vi que era um dom, é predisposição. Eu vi que é uma missão, eu faço isso porque eu gosto. Me dá dinheiro, mas o okay, que me dá mais é prazer. Sim. Eu gosto de ensinar. Eu percebi quanto é importante na vida das pessoas. Então, a minha grande preocupação é de é, dar... Para a pessoa, algo de bom. Qualidade de vida, é, saúde, é, alegria, alegria é, ter objetivos né Muita gente fala, o atleta, ah, tem um sonho, o sonho tem que se transformar em objetivo Se você deixa que fique só um sonho, o sonho fica ali Agora tem que ter objetivo, o sonho se transforma em objetivo E você tem uma tarefa importantíssima de fazer com que atletas pessoas transformem o sonho em realidade, né? Sim. Então, algo que parece muito... Ah, guardar a aula na praia, parece que é uma coisa, uma brincadeira, uma coisa... Não, a gente tem uma um papel importante na, nas pessoas, desde que tem ter é, a, a humildade e a, a grande consciência, que não é a gente lá para ganhar dinheiro em cima das pessoas, mas é ter uma tarefa que vai além do dinheiro, que é de educar as pessoas, dar qualidade de vida, dar conhecimento, então pedimos, sempre pedindo a responsabilidade, fazer com que as pessoas entendam quanto isso é importante Acabou de entrar aqui, Max é o meu amigo, uhum. primeiro aluno também é professor de educação física empresário, ele me ensina muito porque ele, tendo estudado educação física ele sempre me fala quanto é importante na educação física, na, na parte de você ser um professor, um educador, um educador, um educador, quanto é importante a parte né, mesmo de educação, né? Não só o fato da pessoa saber empunhar a kite e praticar é, tecnicamente, mas é, é abrange, é, é uma coisa muito mais complexa, é uma responsabilidade que a gente tem, tem muita, é muita, às vezes é, muita, é pessoas fazendo isso só para ganhar dinheiro. Acho que é uma, a nossa é uma missão e a gente tem que levá-la com grande responsabilidade transformar as pessoas transformar para as pessoas e a gente tem uma grande responsabilidade que as pessoas entregam algumas partes da própria vida da vida dele na nossa mão então a Sim. gente precisa ter essa consciência Sim. É, o conhecimento é, sempre ter conhecimento melhorar é, porque a gente sabe que tem um papel importante na vida dos nossos alunos Sim. além disso também é bom reconhecer que a gente gosta de estar na areia, eh, com o pé na areia, eh, de muito e trabalhar seriamente. A né? areia é terapêutica, né? É, terapêutica. é uma terapia. Ter o pé descalço na areia, é... até eu tento, tento usar o menos possível a, a botinha, né? A, Sim. A, o, neoprene. É o neoprene. Eu gosto de ficar com. Só quando é muito frio, que não. Mas eu, eu procuro sempre estar de pé descalço na areia, de porque é terapêutico. É verdade, é verdade. Este esporte que é muito completo, Lucas, e nós sabemos disso, e todo o pessoal que lo pratica está aprendendo que é um esporte muito completo, muito bom, e que está dando-nos a todos muitas satisfações. Eu estou, eh, Gianluca, pode-se falar, estou preocupado porque tenho entendido que o Instagram é de uma hora, a live. Bom, é, não estava tá tendo um aviso, nada de. <risos> não estou tem... nada estou pensando bom. será que isso se perde estará aí guardado, não estará né? não não você eu acho que você eu nunca fiz eu nunca eu participei já participei de live nunca foi o o, o mandante dizer, da live é. dá pra, dá para salvar tem que salvar quando terminar você tem que salvar sim, sim. <risos> bom é isso não que estava pensando nisso que não, é quando que... termina termina mesmo fecha a gente vai você some e eu somo eu sumo né não tem problema quando a live termina termina que bom que bom. bom aqui nós na escola que temos Chicote faço este comentário temos uma comunidade de todos os alunos que têm passado pela escola que está crescendo pouco a pouco e os temas principais que estamos tocando também alguns da técnica, do, da empunhadura, do punho, do serviço, de, de uma ou outra e, e também estos outros temas que estamos tentando aprofundar que tem que ver com jogo de equipe, com tudo isso que temos falado. É, é um trabalho de nunca acabar. Sempre tem coisas para ver, para aprender. Eu aprendo cada dia também um monte. Y, y compartir ¿no? Con, con, con los alumnos y profesores. Hay gente que ya tiene su, su academia trabajando en distintas partes del mundo. Esto que estamos haciendo no es con la Escuela Bicetel es enriquecedor desde ese punto de vista. Tengo más un vocabulario también diferente, porque se para, en Puerto Rico se para de una forma, en, en Miami de otra, en Chile de otra, en Argentina se para de otra forma na Espanha se assim, para de outra forma algumas coisas que... é bem é bem complexo porque no esporte que de uma certa forma tecnicamente não é tão complexo igual o tênis ou outro esporte golfe é, mas dentro de simplicidade uh, vai vai colocar de acordo vários várias escolas falando da da empunhadura vai usar o que a continental semi íster eastern para sacar é, aluno que não empunha com dedo aqui, não bota aqui. Vai, vai. Qual é a tua qual é a tua pegada? Qual é a tua opinião? Vai, como é que você vai se comportar com os teus alunos? O que vai explicar? É, tem tem vários lados que a gente tem que prestar atenção. É uma treta que quer ficar de alto rendimento? É uma aluna de 60 anos que quer se divertir? Temo, temo que entrar. Qual é o nome que você usa para empunhadura? Na, é. na, na França, ah. na Itália, na Espanha, é, no Porto Rico, você falou. É, a, a técnica que tem agora, dois anos atrás, a gente falava que estava errada. Aquela de Leste, não? Não, estou falando. Sim, alguma sim. coisa que agora está sendo normal, há dois anos atrás, se tu falava isso, eu falava que tu era maluco. Sim. Então, é aprender com isso, que a gente evoluindo o que estava correto agora daqui a dois anos pode estar tá errado ou pelo menos antigo antigo é, no tênis não tênis tem uma escola única tem escola francesa americana australiana espanhola sueca quantas escolas diferentes quantas punidoras diferentes tem que joga no saibro que joga na, cyber, que joga na, na grama as, as coisas vão mudando tá então mudando. isso é muito importante que quando, como você e vários outros professores e escolas, precisamos sempre ser muito atualizados, sempre olhando para frente, olhando para trás também para aprender e continuando sempre mantendo é, grande atenção é, no nosso conhecimento. Isso é a coisa mais importante. É, não fechar-se em, em uma coisa porque tem que ser assim. Este é um esporte que está evoluindo continuamente. Aprendendo sempre é, é. Por isso que é, Na nossa função De educar De, de ensinar é, Gustavo, ocorre continuamente né? Gustavo Estou aproveitando Porque é bastante incomum Minha mãe Sim. Entrou agora aqui na live Não posso deixar de dar um... um tchau mamã minha mamãe sempre... Não só so nem, so nem que se capisce porque estou falando português e, e minha mamãe não para português, só para italiano. Um abraço. Tchau. Lia, Lia, Lia. Um Lia, Lucuto, Lia. Ok. Não sei se ela continuou, entrou sem querer e saiu já, não sei. <risos> que Olha oh, aqui o casé é nosso amigo que fez a camiseta. Ela faz também aquela... Sabe aquela minha raquete toda estilizada Ipanema 500, é ele é ele que faz é ele, ele que faz essas coisas. Ele é advogado, mas principalmente ele gosta de desenhar. É, ele é, é, um, é, um, é, um, é fera, é fera. <risos> família sempre. É um grande amigo meu, fraterno. Que bom, que bom, que, bom, que, casa. que ótimo. Que é é rico. rico. Tem passado muita gente aqui, eu estava, estava olhando. É um prazer para mim que o pessoal esteja com você aí, te escutando, te acompanhando, Gianluca. É, é que eu procurarei de fazer sempre que possa, né? É, assim que me parece que uma boa oportunidade tem sido esta para, para que o pessoal esteja com você e para que você nos fale tudo isso que tem falado que o único que faz é estruturar mais ainda este esporte e, e marcar uns nascimentos para que continuem com essa base evoluindo, crescendo, que é o que todos desejamos, né? quem é? amamos este esporte. Sempre, sempre. Gustavo, é... não sei, acho que o tempo aqui não tá passando, acho meio esquisito, meio estranho. Que, normalmente depois de uma hora, não, até que normalmente aparecia sempre um, um relógio falando que tava faltando um minuto. Acho estranho. É teu prêmio que é. é, tem a gente para fazer as coisas e, bem. É. Saiba, saiba que sempre estou disponível para para compartilhar contigo, compartilhar com todo mundo as nossas estou a nosso conhecimento e é, é, espero que essa essa nossa live de alguma forma possa é, fazer alguma diferença é, algumas pessoas quem tiver possa compartilhar mandar para os amigos assistir embora hoje em dia no Instagram tudo tem que ser muito rápido Sim. porque o, o, o, o vídeo de 60 segundos, a maioria não, não nem olha até o final, né? Passa rápido. Então, é algo que precisamos, às vezes, até entender. De não banalizar, né? Essa coisa de passar rápido, é, a gente precisa mais é observar e é, é, ver as coisas é, mais em profundidade. Estamos ficando muito é, banais, às vezes, nas... É, nas, nas coisas né isso às vezes é, é bom é ruim, é ruim. As coisas são rápidas mas às vezes acaba sendo muito é, superficiais mas eu acho que é... isto é bom então o pessoal quando começa a escutar não vai querer cortar vai querer escutar até o final vamos invitar todo mundo invita esse chega até o final que no final <risos> falamos de uma coisa ah, muito vai. importante <risos> salva salva esse vídeo e, e depois eu vou fazer com que as pessoas compartilhem é eu vou, eu vou te passar todos as possibilidades que tem já lugar deixamos aqui vamos fechar eu vou eu tempo parou de chover eu marquei com o pessoal tem um amigo de São Paulo o Stefan que até apareceu o Rafael várias outras pessoas, o Gerardo, um grande amigo de São Corrado, estão se encontrando em Copacabana, lá na Arena, na arena, lá na arena da Betelge. É. E tá mandando um abraço para os amigos da Betelge, é, Araújo é, é. e os demais. Vou lá bater uma bola, dá, dá tempo ainda. Vou, vou, dar um, vou dar um playzinho lá e, e aproveitar para encerrar, encerrar aqui e, e, fechar, e começar o nosso com a sexta-feira começar esse final de semana legal é sextou sextou como você fala aqui <risos> e vamos e vamos com tudo que bom já lugar muitíssimo obrigado um abraço muito grande que esteja muito bem sempre e, e até a próxima a breve a gente tem, faz é tempo que a gente não dá tá uma lábua de coco né é verdade nossa que gostosa tá Abraço, Shailuka. obrigado, sim. Se cuida. Até. Vamos lá. Até breve. Abraço. Tchau, tchau. Salve aí.